A Loesa? Opa, bora. Bora, bora. É Torcer pros caras não que, pegar a né? Que level ah. que você vai jogar isso aqui? Mano, acho que nível 2 nós já brinca lá, ó. É? Olha lá, ó, já tá tomando. O Nautilus é tá me gravar, filho. eu quero tomar. Tá bom. Pode nele, pode nele, pode nele, pode nele. Tô nele, tô nele, tô nele. Já liguei, o predador, vambora. Quê? Toma. Ah, tá, predador. Pô, assim achei, que? Que era, achei que era fantasma, mano. Pode chegar um certo momento que eu vou tomar uns grab de propósito, mas só nível 3, mano. Tá, que beleza. Que eu não morro. Acho Nossa, que eu vou tentar baitar sacada. ele aqui e, tipo, fazer ele dar um grab na parede, tá ligado? Ó. Achei que sabe. Ó, se ele vier, Acho que ele não vai dar ele. Ó! Só dar um dano, só, só um daninho. Tanca tudo o boneco da desgrama, né? Aí tá bom, um daninho. Ó, o Jarva descendo, vai, hein? Eu. Quer tentar pegar aí na puxar aí lá? Você acha que é boa? Ele tava com 70% de vida, mano. O foda é que o Nautilus vai acompanhar, mas sem box aqui, ó. Vou não, eu tenho, eu tenho um Predador, tem Predador. Tem predator? Então Deixa liga. Que liguei, liguei, liguei. Tenta roubar? Roubei. Ai, que roubou? Roubei, roubei, roubei, roubei. roubei. Tá sem combo, tá sem como. Pega essa. Sem W, se tiver W, ele morre. Eu tenho eu tenho Rio ainda. Ignite ele então. Só que eu não tenho mais skill, hein? Não tem mais skill. É tudo nosso, os dois tá mortos, hein? Ah, amigão. Vou guardar hoje, Faz corpo, de... corpo faz corpo, faz corpo. Não, acho que. Será, Izinha? Ah, amiguinho! Ah, óbvio que ah. eu vou. Peguei a kill do Jarvo, pô. Caralho, velho. Tá vendo, velho? Isso aí, ó. Fala deles. Ah, mas eu gostava, Mas tira. era eu legal. Não gostava, era não. legal. É... Oh! Ai, mano, eu flashei no susto, mano, achando que ele ia dar Qzinho. Ó a box, ó a box, vai entender nada esse, Olha lá, tá encurralado. Mais um, agora eu te ajudo um outro aqui. Não, mas eu joga, posso tentar é... ir pro raio pra aquela box de cima, eu tá tenho... vendo? Mano, eu tenho Predador, tá ligado? Ai, véi. Ai, ah, eu pensei que você ia jogar a faquinha. Vou ter que flashar, morri. Morri, Não, morri, não, morri. não. Tem nem flash. Eu jogo aqui, pô. Olha eu aqui embaixo querendo beitar ele pra essa box aqui. Tô indo. Ó. Oh. Graba eu, graba eu, não. Se tiver coragem. <risos> <risos> Saudinho de prender entendeu? Né, mano? Eu vou pegar. Vou pegar mamão ali. Ô, oh, tem um jabo aqui, eu. viu? Tô botando, tô botando, tô indo. Oh, Ó, vou roubar o GG. Ih, onde você vai, Zé? Onde que ele foi esse? Ai! Ah, mano, morri porque tem head. Olha, velho. Liguei, liguei, liguei, liguei. Pegou. Eu não tenho ult, eu não posso jogar folgada esse... Nossa! Olha, vai, vai, Perkin! Tá morto, tá morto, oh, tá morto, mano. tá morto. É, Pô, mas você não confiou. Calma, calma, vou matar esse cara aqui ainda, velho. Acho que faltou querer, tá ligado, né? Tô com medo do não, filho não, fi. Tá sem flash, tá sem flash. Boa, boa. Deixa o Juninho morrer. Juninho mata, Juninho completa. Vai Juninho. O Juninho mata. Beleza, beleza. Valeu, humilde. É o do Juqueira, as músicas do Juqueira, sim. Eu sei quem quer. é. Ah, mano, é sério que eu não acertei o predict da box, velho? Cadê o seu? Eu tô aqui no bot sozinho, mano, é a bagunça Eu sei, tá mas aí. é que... Mano, é que é que os, cara te, os cara pegou o alto, pô. Você tá não, no eu bot... Eu quero participar, vacilando. eu tô aqui de bobo, pois é, velho, eu quero participar. Ó, tem um rapaz aqui. Mano, é até Lux de Predator, mano. Olha a moda que virou essa runa, velho. Vem então, tá Nautilão, né? era você que tava afogado, mano? Vai, vai, vai. Ó, completa, completa. Ó. Vai, vou vai, ter que fazer mais a play um do flash abro, box. Eu vai, mais, então um, mais um, mais um ou abro. Abri, abri. Ó oh, a play a play do flash box. Não vai passar aqui não. Aqui você não passa, não. Nossa! Nossa, ele errou o flash. Ô, <risos> oh, Dive Z, é é, Dive Z é Eu vou ter que matar o Juninho, que ele vai acabar. Beleza, Aí. beleza, beleza. Matou a maciana ali. Dá ou não dá? Dá ou não dá? Dá, mano. Eu tenho ignite. Ó, oh, vou deixar uma trapezinha aqui. Liguei predador, liguei predador. Bora, bora, bora, bora, bora. Para, não. Ah, ele vai voltar pra torre. Aceitou. tem problema, tem problema. Assiste. Vamos brigar obrigado, vamos brigar pelo, vamos brigar pelo. Vamos brigar vamos brigar, Toma! Toma! Pega, tiro na boca. Beleza, beleza. Tô aqui. Pode jogando, pode jogando. Deixa ele fazer. Ó, oh, vai pegar ele aqui embaixo aqui, acho, ó. Ah, tá beleza, beleza. Ah, vai o cara não. errou, mano. O XQD. Que eu pro carry. Eu chego, hein? Liguei, liguei. Eu solo, eu solo ali, eu só ali de cima. Não, Juninho! O Juninho tá doidão! Ataca, ataca, taca pra mim, ataca pra o Que aconteceu? Onde que eu morri? Ah, brincadeira esse aqui, hein? Tava tava tava 3 por 4 Caralho, velho. Ai, armário foi pro C, ah, mano mas Achei que era E o mim. time? Não tem time, não? Boa, beleza Quase que ele pisa na box, mano Pô, matou, morreu geral pra matar? Ó juninho. Nossa, que que que o Juninho Nossa, o Juninho tá bem, né? Tá, não, pai, quero... o, Juninho, o Juninho ele tá torto. Ele não, ele não tá me obedecendo. Ele, acabou o respeito, velho. O Juninho parou de obedecer, velho. Qual foi a oh. boa? O Guilherme perguntou aqui pra eu perguntar pra você se você já usou algum tipo de droga ilícito. Ah! Eu? Ezinha! Calma. Eu Fica não na frente! Não. Ufa! Ah, velho, o cara flechou pra sua caixa, <risos> cara! Ah, não acredito! Ah, eu o verde. Ficar, não acredito! Não não, não, não, não! Brother, brother! Não, isso daí é inadmissível! Uh... Ah, isso ainda Talon, é inadmissível! o Talon, mano? Que eu que que eu choque, quero matar cara. mais um! Ai, tem um Ard, mano! Olha essa safada! Eu vou pro Jarva, se liga! Bora, Talon, eu quero matar esse rapaz! Vai, vai, vai! <risos> ah! Olha, é! <risos> A brincadeira, mano! Ai, véi, tem mó gold pro cara, mano! Mano, ele foi esperto, ele tacou o W abrindo, tá ligado? Safado! Choque, morri! Agora, não. não, mas é predador contra predador, aqui ó! Aqui Nossa! É a faquinha, mano! Eu joguei joguei eu o que dá! Nossa! Ai, eu pro foguinho! Pro... Ai, eu morri pro foguinho! Ah, o Juninho ele voltou, porque eu fui correndo! Que merda, o Juninho ia fazer uma história! Só pra beitar ele, mano. Ah! Vai, Bobão! O Juninho na frente! Ah, Olha lá, o Juninho! Bora! Aí, ó! Caralho! Tô falando Tô que é legal, mano. Tem um ult já, mano. Eu consigo ser útil com essa vida. Só pegar a visão do Jarvan. Olha o Jarvan aqui em cima. Beleza. Tem W? Tem predador. Tem, tem, tem. Pegou. Man, ele morre. Vai usar a Ignite pra ele não curar muito. Ei, ei, ei, ei, ei, ei! Pô, como assim? O cara não morre. Aqui ela não... Ela, ela tá pensou que sim, mano. Nossa, eu sou muito folgado, né, véio? Beleza. Pô, é counter, hein, de Nautilus, né, velho? Aham, de Leona também, esses bonequinhos engaja engajam, é tudo... AI! Ai! Nossa, o Reflex tá em dia, aí mano? Caralho, Beleza. foi bom velho. Foi tipo, meu cérebro que fez isso sozinho, tá ligado assim? <risos> Tô no mid aí, velho. Eu tenho Predadores, caralho, tá? velho. Mano, a gente tá lutando aqui, com um aqui a cima, menos. Ó, tô, liguei, liguei, liguei. Vamos nessa? Vamos ajudar? Ai! Pelo rei. Nossa, vai e... dois por dois. Ia, yes, Zê, vou te solar, filhão. Toma cuidado não, pra você ver. Nossa... Nossa, meu Deus, eu caguei nesses caras, mano. Nossa! Ai, meu, onde vocês vão, galera? Onde vocês vão, tem box. Fez cocô? Nossa, vai ter box aí pra te salvar ela. Nossa, galera. Nossa. É é GG? Achei, GG, é, acabou. Já. Caramba, bagunça que nós fez aqui, mano. Jogão, hein, mano. Mano, e geralmente quando eu fazia aquilo que eu falei pra você, quando eu cansava de jogar jungle e ficava full chaco sup até perder. Ah. Aí geralmente eu ganhei 5 seguidas aqui esse boneco ruim, <risos> É bizarro, É velho. que as pessoas têm que se esforçar mais, pô, pra ganhar. Também. Sem moto também, mano. Você sabe Mas... que é verdade, né? Sim, <risos> sim, sim, eu tô ligado, <risos> velho. Aí pô, esse assim, aí nós explicou, hein, mano. Participei. Ah, ela tive 35 é, participações. É que